Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Quais são os hábitos realmente relevantes para você emagrecer? Quais hábitos você precisa incluir ou excluir da sua rotina para você conseguir emagrecer e manter o peso perdido? Ai, professora, é fácil. Um hábito certeiro de é comer menos, e outro hábito certeiro de é fazer exercícios simples, né? Derp. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vários fatores, vários hábitos que influenciam esse meio. Para explicar melhor, eu quero pegar um estudo. Esse estudo é conhecido como The National Weight Control, feito na Universidade de Colorado, onde eles pegaram mais de 10 mil pessoas que emagreceram 13 quilos ou mais e conseguiram manter esse peso por um ano. Lá, eles colocaram quais eram os comportamentos comuns entre essas pessoas que emagreceram 13 quilos ou mais e mantiveram esse peso. E eu vou detalhar eles aqui para você. 1. Um, com certeza, modificação na alimentação. Sim, você precisa mudar sua alimentação, você precisa mudar sua dieta, ela precisa se tornar mais saudável, precisa ter um déficit calórico negativo, um balanço calórico negativo, que é comer menos calorias do que se gasta e para isso você precisa mudar sua alimentação. Básico. Vamos continuando. 2. Aumento da atividade física. A atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é todo o movimento que você faz durante o dia. Como ir andando ao trabalho, ou o quanto você se movimenta no seu trabalho, quanto, o quanto você caminha ou vai pela escada, ou vai de elevador. É todo o movimento que você faz durante o seu dia. É tudo o que te faz gastar mais calorias. E quanto mais as pessoas se movimentam, mais elas fazem atividades físicas mais elas gastam calorias, e gastando mais calorias auxilia nesse processo de aumentar o gasto calórico junto com a alimentação que serve para diminuir a ingestão calórica. 3. Exercício físico durante uma hora por dia. Sim, a grande maioria dessas pessoas que emagreceram elas praticavam exercício físico, que é você fazer exercícios voltados para ter um objetivo final. Pode ser correr, pode ser musculação, Pode ser um futebol, mas todas elas faziam durante uma hora por dia exercício físico. Então, além de mudar a dieta, de se tornar mais ativo, você também precisa fazer exercício físico, que é voltado justamente para isso. Lá eles colocaram como uma hora, mas hoje conhecemos que há formas mais eficientes de fazer exercício durante menos tempo que gerem resultados melhores do, do que essa uma hora de exercício. Porém, você precisa fazer exercícios. E, se for todo dia, é melhor do que duas, três vezes na semana. Mas você fala que as vezes duas, três vezes na semana emagrece. Sim, emagrece. Porém, se você fizer mais vezes, vai te ajudar a queimar mais calorias, a deixar seu metabolismo mais acelerado e te auxiliará a emagrecer com maior rapidez e eficiência. 4. Comer café da manhã todos os dias. Comer café da manhã inclui numa rotina, você tem uma rotina de alimentação. Quando você começa bem essa rotina de alimentação, isso te leva em cadeia a continuar é, mantendo esse hábito saudável, mantendo essas refeições saudáveis ao longo do dia. Quando você não toma café da manhã, muitas vezes o que acontece é você acaba ficando com mais fome. Ficando com mais fome, você come pelo seu estado emocional junto com o seu estado é, fisiológico. O que acontece? Potencializa. E potencializando, você não tomando café da manhã, você começa a beliscar mais alimentos durante o dia, você começa a comer uma maior quantidade de alimentos durante as refeições. Isso o que faz? Faz aumentar a ingestão calórica, atrapalhando os seus resultados na balança. 5. Pesar-se semanalmente. Sim, a grande maioria das pessoas que emagrece, elas se pesam semanalmente. Sabe por quê? Porque elas têm um controle do que está acontecendo com elas. Se elas estão engordando na balança, ganhando peso, é sinal que elas mudaram alguma parte dos seus hábitos, da sua rotina. E uma pessoa que se pesa semanalmente é uma pessoa que está se cuidando. Uma pessoa que está se cuidando, ela faz uma análise do que levou ela a ganhar peso ou do que levou ela a perder peso. Isso te ajuda a manter mais focado e mais de olho no que você está fazendo para ter o resultado que deseja. Então se você quer emagrecer e manter o peso perdido, não tenha medo da balança. Enfrente-a, pese uma vez por semana. Lá você vai saber se o que você está fazendo está dando resultado ou não. Pois uma, um grande perigo que ocorre é que muitos alunos chegam e falam para mim, Zanon, eu não me pesava. E quando eu me pesei, fui ver que eu tinha em um ano ganhado mais de 10 quilos e nem tinha percebido. Por isso mesmo, porque a pessoa perde o controle de quanto está mudando. E quando ela está lá semanalmente, ela tem o um controle do que está acontecendo e o que ela está fazendo para ter os resultados que deseja. 6. Assistir menos de 10 horas de TV por semana. Sim, pode ter um monte de mitos em relação à TV, mas o que eu quero falar principalmente para você é que é: se você assiste mais TV, é sinal que você está demais no sofá está demais parado. Se você quer emagrecer, você precisa de uma vida mais ativa, independente se for exercício físico ou atividade física. Pessoas que estão na frente da TV estão sentadas gastando pouca energia, pouca caloria. Então se você quer emagrecer, troque essas horas na TV por atividades durante o seu dia que se, que gastem mais calorias, que gastem mais energia. E 7, perder peso com programas de emagrecimento. Sim, Boa parte das pessoas que participaram desse, desses estudos e conseguiram manter o peso perdido, elas participaram de programas de emagrecimento. Por quê? Porque eles te auxiliam em uma alimentação regrada, te auxiliam a fazer um exercício eficiente, estão envolvidos em um meio de um grupo que te ajuda a ter uma comunidade, que te ajuda a te manter mais focado e que te influencia em emagrecer. E quatro, elas te ajudam a manter a mentalidade magra os programas de emagrecimento influenciam direto nos quatro pilares do emagrecimento, te fazendo potencializar os seus resultados e também manter os resultados do peso perdido. Então, se você quer emagrecer, se baseia nesses sete comportamentos que foram que a grande maioria das pessoas utilizaram. Através deles, você pode chegar no mesmo resultados deles. Pode ir testando, porém, pois se você pensar que emagrecer é só exercício e alimentação, infelizmente você vai, acabará virando um escravo do efeito sanfona. Então, vamos abrir a mente, emagrecer é multifatorial, é muito mais que exercício e dieta. É mente, é comunidade também. E se você quer participar de um programa meu, assim como estava lá, que a grande maioria das pessoas participou de um programa de emagrecimento, me chama, fala comigo por e-mail, pelas minhas redes sociais, que eu vou te apresentar meus programas e te mostrar como eles funcionam e como vão fazer diferença para você emagrecer com mais rapidez e eficiência. Compartilhe esse vídeo com os amigos que também estão tentando emagrecer para que eles possam fazer, seguir esses comportamentos e chegar onde desejo. Ficando mais saudáveis e ficando bem para sua própria autoestima. Porque se olhar e se sentir bonito, faz bem para você. Faz bem para a tua saúde. Porque saúde não é só saúde física. Existe saúde física e saúde mental. E uma interfere na outra. Fechado? Um abraço e até a próxima.